Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está no canal City Games, hoje eu trago uma gameplay um pouco diferente, player. Na realidade, pra, assim, até um pouco decepcionante, né? Engraçado ao mesmo tempo, porque quem joga World of War Days do Playstation 2, PSP, enfim, Playstation 4... Playstation 5 agora, a gente jogando, né? O jogo do, do Kratos, do God of War no Playstation 5. Quem ia imaginar que a gente ia ver isso aqui, ó? Quem ia imaginar que a gente ia ver Kratos, Deus da Guerra, Monstro, o Bruto dos Games, fazendo esse tipo de dancinha? Bora pro vídeo. Então, player, qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer uma gameplay aqui do Fortnite com o Kratos. Eu estou jogando na conta do Leonardo, do meu filho, que ele joga muito Fortnite. Eu joguei lá atrás, no comecei depois eu parei de jogar. Então, se você joga Fortnite, eu vou pedir o seu perdão, porque eu jogo um pouco mal. Uh, e eu nunca imaginei ver o Kratos com uma arma na mão, né? um, um fuzil na mão, uma pistola na mão. Ainda mais velho desse jeito aqui. Ou desse jeito aqui. <risos> é engraçado demais, cara. Olha isso aqui. Não, velho. Não... Putz, o que, que fizeram com o Kratos, velho? Não, velho. Mais uma, mais uma. Meu, não combina, mano. Olha isso, rebolando. Oh, mano. Até depilou o suvaco, Kratos, velho. Oh, mano. Olha lá. E essa aqui? E essa? Dando risadinha lá, olha. Olha. Olha quem tá nas costas dele ali, ó. Ah, gente. Ah, mano. Nossa. O Mimir aqui tá nas costas dele. Com uma mochila, né? Que a mochila você consegue escolher aqui. Pra quem não gosta de Fortnite, cara, é um baita jogo. Não tem nem o que falar. O pessoal da Epic Games faz. Aqui tem o machado, né? Que vai ser o... Isso ah, sim vai ser legal pra cortar árvore, né? Cadê? Cadê o machado? Cadê o machado? Cadê o machado? Tá aqui. E aqui vai ser o nosso paraquedas que é o escudo. Que é o escudão aqui. O escudo guardião. Mas cara. Machadão Leviathan. Cara. Mano. E aqui também tem a opção né, dele com a armadura. Eu vou ser armadura. Quero raiz mesmo. Kratos. Mas cara. Olha isso aqui. Uh, meu, a, a, os caras, meu, a, a Epic Games, ela tá de parabéns, velho Porque quando eu fiquei sabendo, vou colocar aqui, vamos, vamos jogar aqui Nossa Senhora Vamos jogar aqui Então, player, vamos aqui, né, pro que importa Que é o... ah, não, não, mano Que é o Battle Royale Vamos jogar aqui um solo não, Kratos, não, não, Kratos, não, Kratos. Não, mano, é muito estranho ver isso, velho. O cara derrotando deuses, velho. Fazendo inferno na terra. Regaçando com tudo. Teve a família destruída. Se vingando, o cara agora. Meu Deus. Meu Deus. Mas vamos lá. Mimiro, Leviathan aqui. Aí, ó. Aí, ó. Esse tem que... Vai cortar a árvore. Galera, eu não, eu não manjo muito de construir. Quer dizer, não manjo nada de construir. Então... O meu esquema aqui vai ser só no... Vai ser só no Old School mesmo. Sem, con... sem... sem construir. Beleza. Olha o Kratos dando snipada, pai. Olha isso. Olha o bruto. Snipe no coco. Headshot. <risos> Ai, meu Deus do céu, mano. Não acredito, velho, que os caras fizeram isso com... Ó, oh, e tem mais, hein? E tem mais. Master Chief bem cotado pra virar skin também no Fortnite. O pessoal da Xbox tá, tá falando aí, né? Tá falando, ah, que não aqui no o quê, tá zoando. Espere aí que o Master Chief tá vindo, viu? Vocês podem esperar. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pra onde eu vou, mano? Não quero ver pra cá, não. Vamos ver o escudo guardião. Ah, legal, né? Mas podiam colocar as asas dele, né? Ele, ele lembra que. Acho que no. No, no, no primeiro já. No, no primeiro God of War ele tem aquelas asas, né? Podiam colocar essas asas, pô. Não o escudo. Deixa eu colocar a asa pra ele. Mas com certeza a galera vai lançar a asa pra, pra a molecada comprar. Vamos lá. Aqui é o ensinador brabo. Bruto brabo. Aqui. Monstro. Monstro. Pega uma MP5. Bora. Regaça, mano. Regaça. Olha isso, olhando até a arma como se fosse algo estranho. É lógico, mano. Eu não sou desse mundo, pô. Vamos, vamos, vamos ver o Kratos andando de, de carro. De táxi ainda, galera. Ó, oh, ó. Oh. Opa, bora, bora, Tá dando fazendo um rali ainda. Vamos, vamos pegar aquele maluco ali, vamos pegar aquele maluco ali. Como que eu saio do carro, caramba? Caramba, como que eu saio do carro? Eu sou o Kratos, mano. Você não pode fazer isso comigo! Ainda vai pegar meu carro! Mano, eu sou o Kratos, velho. Nunca que o Kratos ia ser morto por umas balinhas dessa, velho. Esse carro não anda também. Ah, mano. Vou ter que matar alguém, velho. Absurdo, velho. Olha isso. Nossa senhora, dá uma espada pra essa mina pra ver o que o Kratos faz com ela. Nossa, velho. Não, pai, não. Vamos de novo, vamos de novo, Kratos. Não, você não pode existir, Você é o deus da guerra, velho. Você é o deus da guerra, mano. Aqui, ó, Leviatama maluco, aqui, ó. Ó, isso aqui que é arma, ó. Não é essa palhaçada que você tá na mão, não. Que que esse... O Kratos deve falar, meu, que monstro é esse de verde? Ah? Nossa, coitado. O eles não consegue correr, velho. Deveriam ter colocado a asa dele, velho. Não é isso aqui. Aqui é uma galera aqui já. Aqui é uma galera aqui já. Aqui é o Leviatama, maluco. Aqui é o Leviatama, maluco. Mano, você tá me tirando, velho. Olha isso. Quem é você, ser estranho? Você não conhece quem sou eu. Ó, quem sou eu? Aqui, ó. Ó, o Power Ranger ali. Esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu, ó. Eu sou o Kratos. Demora uma semana para cair o negócio, velho. Agora sim, agora sim. Não quero machado. Nesse mundo, a galera. A... Nesse mundo, o pessoal usa outros artifícios. O que, que é isso? Que barulho é esse? Caramba, tô todo perdido. Véio. Aqui, ó. Ah, um baú. Pelo menos uma coisa que relembra, né? Lembra quando ele pegava o baú e... Oh, abria. Mas o que que vem? Não, não vem aquelas, aquelas almas, né? Não vem nada. Vem mais sniper. Vem um, um... Como que é o nome disso aqui? Que é o... A shield? Vem a shield, ó. Vem a shield. Olha que legal a shield. Não acredito. Kratos do céu. O baúzinho que deveria vir as armas pra gente fazer o upgrade, pra gente arregaçar todo mundo, melhorar nossas armas, melhorar o machado não. Vem essa palhaçada aqui. Vai lá, Kratos, vamos ver. Abre lá o baú. Vem é nada, querido. Acho que tem uma ali dentro. Opa, a galera tá. A galera tá. Nossa, mano, mas que. Fire hate. Nossa, velho, já destruiu meu escudo? Que isso? Não, não des... Ah, aqui é o Kratos! Hum! Tá me tirando, maluco? Você tá louco? Oxi. Deixa eu. Galera, eu falei, eu não sei construir nada nessa bagaça aqui. Então. pedi paciência pra vocês que eu vou ter que meio que fazer minhas jogadas de uma forma diferente. Agora eu vou ter que achar. Beleza, beleza, tamo, tamo bem. Saúde já. Quem diria que o. A gente ia ter que, por causa de umas. De umas porradinhas dessa aí, a gente ia ter que. Tá tomando esses remedinhos sem vergonha. Isso aqui é o paraíso, Kratos. Não tem? Parece o paraíso, né? Porque de tudo que você passou, você tá num lugar desse é como se fosse o... o paraíso. Campos Verdes. Nossa Senhora, esse mergulhinho do Kratos não vai, hein? Não vai, Kratos. Mas vambora, vamos vambora. Que tem que urrar o um nome, né? Good of War. Good of War. Que que é isso? Estão atirando em mim? Estão atirando em mim? Corre, créditos, corre, corre, corre, corre. Dancinha, dancinha. Não, não, não, não, não, Corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre, corre. Nossa senhora. Ixi, que bicho é esse? Nossa, nossa, o que, que é isso? Tem um tiro em mim. Nossa, muito lento. Vou ficar aqui, mano. O bicho tá pegando ali. Meu, eu tenho, eu tenho a impressão de que tem alguém me seguindo, velho. Nossa, safado. Safado. Nossa, mano. Não, não, não, não. Como que vai funcionar desse jeito, se eu não... Olha isso. Pula, pula, pula, ninguém! Pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula. Safado. Nossa, mano. Nossa, mano. Olha isso. Corre, corre, corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Que isso, pai? Tem que... que correr, corre, corre, corre! Meu Deus do céu, eu tô ferrado! Tô no meio, tô no meio de tudo aqui. Meu Deus do céu, que negócio doido! Que negócio doido! Não sei, não sei, não sei criar, mano. Esses baratos de construção. Cara de bazuca, olha isso, quanta coisa eu tinha! Meu Deus do céu, eu fiquei em oitavo, mano. Eu só vou conseguir ficar tipo... Entre os 10 jogando desse jeito. Vamos pintar mais uma aí. Meu Deus do céu. Que vergonha, Kratos. Nossa. Vamos lá, Kratos. Kratos, vamos. Vamos vamo mostrar do que a gente é capaz. Vamos, vamos, vamos mostrar. Vamo do que... Isso. Do que a gente é capaz, isso. isso. Nada me afeta. Isso. Isso, Kratos. Nada me afeta. Pode me dar tiro. Isso. Vem. Atire em mim! Atira. Atira! Atira! Vocês não são páreos para minha dancinha! Vem! Vem! Ó! Vem! Vem! Vem aqui! Vem! Vai, Kratos! Vai, Kratos! Pega 12! Pega 12! Pega 12! Não sou o Kratos, como isso, velho? Esse cara com cabeça de... Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Vem, vem, vem. Vocês não conhecem a minha história. Me respeita. Respeita a minha história. Não, Kratos, não pode. Respeita a minha história, né, Kratos? Opa. Temos um baú aí, pelo menos. Se eu tivesse caçar essa arma aqui, eu não tinha morrido aquela. hora. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue matar alguém. Pelo menos um a gente matou. Respeita a minha história. Respeita a minha história, maluco. Uh! Respeita a minha história! Respeita a minha história! <risos> Ai, pai! Ai, pai, para! Não, mas. Não, não é isso que eu quero fazer. Não é isso. É isso aqui. Quero organizar as minhas armas. Beleza. Ah, safado. Eu te vi. Olha isso, mano. Pula, pula. Velho, que negócio bizarro, mano. Tony Stark, mano. Tony Stark matou Deus da guerra. Bom. Vambora, vambora. Vambora que a gente tem que fazer nossa história agora nesse mundo, Kratos. Olha isso. Eu sou o Kratos. Olha isso. Como que ele atira mais rápido que a pistola? Ele é o Kratos. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? O pai vamos dá pra pegar esse caminhão aqui. Barba você já tem pra ser caminhoneiro, né, Kratos? Vamos pegar o caminhão aqui. Dá pra pegar? Não, não dá, não. Caminhão não dá, não. Toma uma arma boa lá. Toma uma arma boa aqui, ó. Quanto mais... Quanto mais colorida for a arma, melhor ela é. Uma coisa que eu sei é isso. Bora, Kratos. Bora. Cadê a força, cara? Cadê a tua força? filho do rato. Cadê? Bom, vou pegar isso aqui. Esse aqui é melhor, né? Maior que o outro, pelo menos. Meu Deus. Dancinha. Beleza. Só pra dar uma descontraída. E, galera. Relógio tic-tac rodando. Eu sozinho aqui nesse mundo. Amanheceu. Com um barbudo nas minhas costas. Beleza, tamo na safe. Vou ficar entre os três primeiros, hein, player. Ah, pronto. Quem é o vagabundo que tá atirando em mim? Quem é o vagabundo? Você não me conhece, malandro. Respeita a minha história. Eu sou o Kratos. É, é, é, é velho. Você parece burro. Olha isso, velho. O cara me deu um headshot, foi tudo? Será que foi isso? Mano do céu, velho. Que bizarrice, mano. Você vê a distância? O tava... meu, de... meu, tiro... meu tiro demorava uma semana pra chegar nela. E de repente já deu um tiro, bom cadê? Cadê Kratos? Sem história nenhuma, meu pai. Que isso? Pelo amor de Deus. Se fosse, Se fosse... Se fosse na... na minha área, na minha quebrada, eu... era só uma machadada dessa, fi. Eu já te arregaçava, já. Nossa. tô eu entrar nesse barato aqui? O que será que acontece? Será que eu vou pro meu mundo? Será que eu vou pro meu mundo se eu fizer isso aqui? Pro mundo de Good of War? Será que eu vou pra Grécia Antiga? Vamos, vamos lá, Kratos. Vamos embora desse lugar, Kratos. Vamos embora daqui. Aí, Show. Ah, só que não. Ah. Bom, ferrou, né? Porque eu caí no meio do nada com um cara me caçando com um tiro. Não, pai. Não, pera aí. Não pode. Eu não... Deixa eu jogar. Não, eu sou o Kratos. Eu sou o Kratos. Eu sou o Kratos, mano. Sou o Cleiton da massa. <risos> <risos> A gente Achei que tinha entrado na casa. Meu pai do céu. Será que se eu ficar aqui quietinho, o pessoal deixou ir... quietinho? O Kratos se escondendo. O Cleiton Clay... se escondendo. Deixa eu ficar quietinho aqui. Até a galera ir embora. Porque se eu tomar um tiro, se eu tomar um dano, eu tô ferrado. Vai, Cleiton. Se esconde aí, Cleiton. Cleiton. Nossa, esse baú é baú de Golda Forma mesmo. Nossa, chama arma lendária aqui, ó. Né? Quanto mais colorida, melhor. Então, pai, olha isso. Eita bexiga! Ixi, mano. Ixi, mano. Ixi, mano. Mano, mano, mano. O que, que é isso? O cara não morre, não? Aquilo ali não era um player de verdade. Eu acho que não era, não, mano. Nossa, que arma pesada é essa? Ixi, vamos sair daqui, mano. Ixi, a galera, a galera tá, tá, tá me pipocando aqui. Vamos tá lá. Opa, já me viu. Já me viu. Já me viu. Já me viu. Bom, o cara destruiu até destruiu até a... Como chama? Nossa, nossa, nossa. Eu apertei o botão errado, mano. Esse jogo é muito zoado. beleza. Player. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Zoaram o Kratos. Zoaram mesmo. Mas, enfim. Foi divertido. Espero que vocês tenham curtido aí. Depois vou procurar melhorar um pouco no Fortnite aí. Pra trazer umas gameplays melhores aí pra vocês. Beleza? Player, vou ficando por aqui. se Você é novo. Por aqui não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho, dê o like, comente aí o que vocês acharam, beleza? vou ficando por aqui, valeu e fui!